movimento artístico angolano É surgido nos anos 90 Que procurava resgatar a pintura Como meio de expressão e entidade cultural Primeiro ganhei popularidade como traficante Mas atenção, isso na zona onde vivia Porque é importante frisar o mais importante A vida é urgente, eu como cantante Vou pintando quadros tipo Basquiat. Basquiat, Basquiat, Basquiat Vão ter mesmo que pagar milhões Peça rara, simplicidade ar. Vou vivendo e aprendendo com centenas Nem que acabem leilões, mas que valha milhões Quem fala menos ouve mais eu passei a minha vida calado, mas não parado Habituado a ser culpado Ou eu tô concentrado, ou então foda o meu quadro sem envia os beats, eu vou matar todos e a amba temperada deixou-me todo doido E eu que sou cantante Vou pintando quadros tipo Basquiat, Basquiat Cause I'm a, a mania yeah. yeah. Ok Dizer que o rap voltou seria injusto Porque cada vez há mais durante o ano inteiro Mas dizer que bom rap voltou, mon rap voltou Isso já é justo e não tem nada a ver com dinheiro Porque primeiro Eu tô nessa shit há mais do 15 Então não fins que a minha shit não te atinge Aceita que doi me Razão todos achamos que temos Estás firme no que dizes então não lares os remos Eu tô com dois pincéis na mão, com dois pincéis na, mão na boca um grande canhão oh! Bolas de fumo saem de forma artística Lembram sinais de fumo dos índios <risos> Mas voltando à lírica, Paga pelo serviço o nome está na praça Ainda que não tivesse não seria de graça Porque quando pintas sem olhar pra raça Mesmo sendo underground Também faz a tua massa Essa fama passa O que eu quero é que fique em massa Nessas massas cinzentas o meu amor é a minha verdade e que te sirva de motivação sem limitação. Vão dizer, não sonha, estás fora da validade. E eu que sou cantante, vou pintando quadros tipo Basquiat. Todo artista quer pagar o preço para liberdade. E a tua volta é só sangue suga cheio de vaidade. Esses sim têm validade. Minha definição de sucesso é viver do que é a realidade. Mesmo que seja chato. A não ser que queres que as ruas sanguem contigo Elas põem piteu no teu prato Em trocador, boa música e conhecimento Elas partilham e mortalizam sem nenhum contrato Mas de qualquer forma vão sangar comigo Então eu faço da minha maneira porque sinto o que digo Não dá para agradar toda a gente é por isso que eu digo Que a salvação individual sou o meu pior inimigo Eu ouço pássaros cantarem à noite Aposto que nunca te perguntaste porque é que cantam à noite eu chamo a isso de desequilíbrio ecológico E aprendi que a natureza tem sempre um propósito eu aproveito tudo e transforma em canto. Depois canto em todo o canto. Espalho em canto Afinal, porquê que damos tanta importância à arte? Tu não me conheces, mas quando ouves teu coração bate. Porque o que eu faço é honesto para sair da merda. Acende o mesmo um meio para atingir os yes. imitar as quedas. O dinheiro ganho para uns. Prova o seu valor como artista. A mim, o que prova é mesmo a alma que eu ponho nas pistas. A alegria provocada ao ouvirem o meu som na prisão. É a prova que a beleza é possível, mesmo em condições desagradáveis. Meu irmão. E essa é uma ideia bem diferente da teoria chique De que a arte é uma roubalheira quando a minha salva a street Quando a minha afasta o teu filho de um calibre Eu só uso o dom de Deus para ser livre Um brinde à arte E que começa o leilão